YouTube boa noite. É bom dia, que jamais é mais, tá aqui o horário, já é mais de meia-noite. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para falar para vocês sobre o, esse bônus aqui, bônus surpresa, tá? Esse é o nosso bônus que eu vou dar para você, para você que está vendo esse vídeo agora, OK? Mas antes Vou pedir aquele like, dê aquele like, se inscreva no meu canal. Toda semana tem vídeo novo aí pra você. Beleza? Mas como é que eu vou ganhar esse bônus? O que é esse bônus? Esse bônus nada mais é do que um, um hot gel. Né? Ele é comestível. Né? Ele tem de três sabores: tem morango, cereja e chocolate. Tá certo? Para que, que serve esse gel? Cara, esse gel é excelente para pimentar sua relação. Ele é aquele efeito esfria e esquenta né, no aumento lá da, da, da sua imaginação, então use a Bose que ele é perfeito. Se é apimentar sua relação, um gostinho bom e diferente, chegou, é o Hot Gel, como eu falei, são com três sabores, tá, proporcionando uma, uma sensação de calor, quando assoprado, massageado ou lambido, olha só, além de hidratar e maciar, pede né parceiro e da parceira aí. Despertando todos os sentidos, trazendo uma experiência inesquecível. Pode ser aplicado no corpo todo e principalmente nas partes íntimas. Beleza? Ele é muito bom para esquentar a sua relação. Tá certo? Bom, então, como é que eu faço para ganhar esse bônus surpresa? Simples e simples e simples. Basta você se... se é, cadê? Deixa eu ver aqui. Basta você entrar no meu canal, tá? Entre no meu canal do, do, do, do, do Macho Macho. Entre em qualquer vídeo, deixa eu ver se eu acho um vídeo meu aqui, meu canal. Deixa eu olhar aqui, ver se esse computador tá lento hoje, pessoal, que você nem imagina. Bom, você entra aqui no meu canal, tá certo? Você acessou qualquer vídeo aqui, tá certo? Qualquer um desses vídeos aqui que está que tá no canal, você se inscreva no meu canal, faça um comentário no meu canal, tá certo? E o mais importante, né? Faça a compra do produto, tá certo? Como é que eu faço a compra do produto? Simples, simples. Qualquer um desses vídeos aqui que você entrar, você abrir, né? Você vai ter no... Um link, hein? logo no início do, do do. Logo no início aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Eita, deixa eu ver se eu consigo. Esse cara fala. Fala muito. Oh meu Deus, calha a boca aí, menino. Bom, então, primeira coisa, tem um link... Bom, parei. Bom, primeira coisa você tem que ver, tem um link logo aqui no início, olha. Link oficial, tá? Esse aqui é oficial, pessoal, não vá comprar de outros links aí, tá certo? Compre do link oficial da empresa, então você clica no link oficial da empresa, né, e você vai ser direcionado a esta página aqui. Cadê? Oh, meu Deus, eu deixei tudo aberto, mas agora fechou. Deixa eu ver se eu abro aqui. Direcionado, deixa eu abrir aqui. Você será direcionado à página de compra do produto. Para você poder ganhar o seu bônus totalmente grátis. Tá? Basta mandar um zap para mim, um comprovante. tá certo que você comprou e o resto deixa comigo, bom, você entrou na página oficial, é essa aqui, olha aí pessoal, a página oficial com esse código aqui, que é o, o meu código, tá? você rola até embaixo, você tem três formas de comprar, três formas, você pode escolher um dos produtos, com cinco produto mais dois grátis, com três produtos mais um grátis aqui, não sei qual é essa a diferença. Mas você comprando qualquer um desses aqui, né, e você mandando o link, a, a, a como é o comprovante que você comp fez a compra com o meu link, tá certo? Eu vou te enviar totalmente esse produto aqui. Qualquer, é só um, viu pessoal? Você escolhe morango, chocolate ou cereja, tá certo? Então é isso. Curta. Dê um likezinho lá, né? compartilhe com seus amigos, Aperte, no, se inscreva no meu canal, aperte naquele sininho lá, para você, toda semana tem vídeo novo aí no canal, aí você vai ser primeiro a ser notificado com outros bônus, outras surpresas aí para você. Ok? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau, tchau. Fui. Eliomar Vilhena falando.